E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e, cara, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, ganhei, o desafio do Mega Cavaleirinho Que música bosta, deu e eu tô suando aqui que nem um porco velho, mas tudo bem Gente, sim, eu consegui, consegui ganhar o desafio do Mega Cavaleiro, viu, haha <risos> Não foi tão difícil dessa vez, é sério Eu sempre reclamo do 2v2 e ainda continuo falando que eu acho muito certo esse tipo de desafio Porque, mano, tu pode cair com os caras muito, muito noob. Eu vi muita gente reclamando e todo mundo que reclamou tem total razão Só que, cara, eu fiquei feliz porque eu não gastei muitas gemas com esse desafio Geralmente eu gasto bastante gemas pra tentar conseguir o desafio pra desbloquear cartas, enfim Mas dessa vez... Foi diferente, eu ganhei o desafio Por incrível que pareça, eu joguei com os caras que não eram tão noobs assim Foi bom, mas foi apenas sorte E gente, no vídeo de hoje, a gente vai abrir aquele baú lendário E meu irmão, tem que vir meia cavaleiro Meia cavaleiro ou mago elétrico Também tem outros baús aqui pra abrir, então vamos abrir tudo aqui em vídeo Mas antes de começar a folia, já desce aqui embaixo Deixa o seu like e também se inscreva no canal, porque tem vídeo... Eu, eu falo que tem vídeo todos os dias, mas eu, eu minto, tá? Eu minto, eu tento fazer vídeo todos os dias, às vezes não sai, às vezes dá um Enfim, mas se inscreve porque vídeo top eu garanto pra vocês que vai ter sempre. Eu vou estar sempre trazendo coisas aqui. Eu lancei um vídeo ontem com o Bruno Clash, essa carta lendária aí do Clash Royale. Eu gosto muito, muito do Bruno. Assisto ele, sou fã, gravei um vídeo com ele ontem, então vê, cara, assiste o vídeo porque ficou muito da hora mesmo. E também tem vídeo no canal do Bruno comigo, então se se você ainda não assistiu, assiste lá, beleza? Mano, eu nem acredito que eu vou ganhar mais uma lendária no vídeo de hoje Que a lendária é garantida Eu não sei qual que é Cara, eu sou tão azarado Tão azarado que eu comprei Spark nesses dias aí <risos> E pode vir Spark pra mim de novo Mas, mano, é sério Tomara que eu desbloqueie alguma carta que eu ainda não tenho Eu preciso muito de Mago Elétrico, Supercell Mago Elétrico ou oh, o queridíssimo e novíssimo Mega Cavaleiro Que o desafio é do Mega Cavaleiro Mas enfim, eu sei que a ideia do desafio é pelo fato de que o Mega Cavaleiro agora foi desbloqueado Então ele pode vir nos baús lendários Aí que você pode ter a chance de ganhar o Mega Cavaleiro Tomara que essa chance esteja, esteja do, meu, do meu lado hoje Tomara que eu, que eu consiga, mano Tomara que eu consiga Quem aí tá torcendo por mim? Quem aí tá torcendo por mim? Ah, eu sabia que você tava torcendo por mim Obrigado! Muito obrigado. Existe youtuber mais louco que eu, que fala com a pessoa, tipo assim, diretamente? Não existe. <risos> tamo aí, tamo aí, tamo aí no YouTube pra isso. Sei que já vai uns a comentar, João, para de enrolação. Não tô enrolando, eu tô falando com vocês, eu tô com saudade de vocês, não é mesmo? Fiquei alguns dias fora essa semana, por isso que eu tô falando aqui. E galera, estamos quase chegando a 50 mil inscritos, que que é isso, moleque? Alguém me explica? 50 mil, mais uma meta que em breve vai se realizar aí, vai se cumprir, 50k, 50 mil pessoas inscritas no canal do Bigodão. Mano, doideira, doideira, doideira, eu não consigo nem imaginar que semana passada nós estava com 3 mil, 4 mil, sei lá. Mano, loucura, doideira, muito bom, muito obrigado mesmo. Abriu o Clash aqui, estamos com 3.067 e troféus. Tipo, bem, não sobe, não desce, não sabe, não desce, não joga. Tem que. Algumas pessoas comentam que tem medo de subir, tem medo de descer. <risos> tenho medo, não. Eu quero as lendárias, só isso. Eu quero aproveitar. Veio o dragão infernal aqui na minha loja, mas eu não tenho ouro, né? Veio o Spark, veio o Dragão Infernal, só as lendárias que eu não tenho ainda. Mas, cara, eu quero aproveitar para fazer algumas coisas no vídeo de hoje que eu deixei para fazer em vídeo, beleza? Uma delas, obviamente, é abrir esse baú lendário, que vai ser fato que a gente vai abrir aqui. amo. Arena 10, baú lendário. Nossa, tipo, super, super certo pra vir um Mega Cavaleiro. Tem tudo pra vir um Mega Cavaleiro. Mas comenta aí embaixo, você que ganhou esse desafio, se você ganhou o Mega Cavaleiro ou não. Porque eu vi muita, muita gente ganhando esse desafio, mas ganhando, ganhando outras cartas. Eu sei que não é certo que você vai ganhar o Mega Cavaleiro, mas comentem, eu quero saber que carta você ganhou, se você ganhou o Mega Cavaleiro ou não, beleza? Vamos começar então aqui, abrindo esse baúzinhos grátis, né Ah, é, esses baús são maravilhosos 11 morceguinhos, legal Vamos abrir mais baús grátis aqui Golem de gelo, Tesla, bacana, maravilhoso Já pensou se vem lendarem nesses baúzinhos de prata aqui? Tem chance, hein, tem chance Já pensou? Aí o vídeo vai ficar o um, um vídeo mais épico do canal do obi <risos> Ai, ai, tá, vamos abrir aqui esse baúzinho de ouro agora Servinhos, foguetão, cabana de bárbaros, arqueiras Cara, eu não consigo olhar a carta foguetão sem lembrar do Deco É sério, eu não consigo <risos> Vamos abrir aqui, então, baú da coroa, 558 de ouro Vamos ver qual mais aqui, duas gemas, esqueletos, servinhos, 26 servinhos e bárbaros de elite. Vamos ver a última, o golem de gelo, bicho. Legal, bacana. Vamos ver o que, que tem mais aqui para fazer, calma aí. Sim, sim galera, temos aqui o baúzinho do clã. Baúzinho do clã, eu vou dizer para vocês que eu perdi as esperanças, é sério. Eu perdi as esperanças que vem lendário nesse baú. É, muita gente ganha, mas mano, eu nunca tenho sorte, eu nunca tenho sorte. Mas vamos ver, né? Vamos ver, goblins nove corredores, amo corredor, nossa galera, juro pra vocês que eu jurei que ia vir lendária, é sério, quase que eu vim piscando ali, mas enfim, veio época no final, poderia vir lendária, veio comum, bárbaros, tá, beleza, tranquilo, sem problemas, tu quer assim, tu quer assim então, chegou o momento, chegou o momento de abrir esse, esse baú lendário foi suado, nem tanto, foi legal, foi bacana Gostei desse desafio, gostei do que aconteceu, gostei de ter recebido esse baú lendário aí de presente <risos> Quase de graça, que o cara gasta 500 gemas comprando um baú lendário na loja Esse aqui veio muito, muito baratinho pra mim Não me lembro se eu joguei uma ou duas vezes depois da, en da entrada grátis Eu não me lembro agora, mas enfim, veio baratinho do mesmo jeito E também tem chance de vir lendária no baú de 9 vitórias tem gente que ganhou, cara. Se você ganhou, também comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Seria uma notícia bem, bem legal a ser compartilhada. Calma aí que estão me ligando aqui. Galera, sem enrolação, então vou clicar aqui vai abrir essa lendária, mano. Manda do céu, o que que vai vir? O que, que vai vir? O que, que, que, que vai vir? Mano, mega cavaleiro, não, Não, mano. Uf, consegui. Eu consegui desbloquear o mega cavaleiro, mano. Eu não tô acreditando em vídeo isso. É mano, que legal. Que legal, uh, que legal, mano, que massa, mano, do céu Eu não tô nem acreditando, cara, mano, eu tô muito feliz, é sério, eu tô muito feliz Desbloqueado, Mega Cavaleiro veio Mano, ai, dá, dá até vontade de chorar, dá até vontade de chorar, é sério Mega Cavaleiro, mano, todo mundo que é Mega Cavaleiro agora A carta lendária mais nova e mais apelona e mais... Ai, mano, eu queria muito, vocês não tem noção, vocês não tem noção, eu ralei muito no desafio passado pra conseguir, não consegui, e agora eu tô conseguindo desbloquear aqui em vídeo, eu vivo pra vocês, mano, sério, sério, se você não deixou o like ainda, cara, você tá perdendo muito tempo, porque foi épico essa abertura de baú, nossa, mano, deixa eu pegar até um ar aqui, que eu tô eufórico aqui, eu, eu não esperava, é sério, eu tava, eu tava muito, muito na intenção de, de Sei lá, vai vir Spark, quer ver que vai vir Lava Hald, vai vir Dragão Infernal Eu pensei que ia vir qualquer outra carta, que, sei lá, que eu fosse até desbloquear Mas que não ia vir o Meia Cavaleiro, eu juro pra vocês que tinha muita gente dizendo que não tava vindo E veio pra mim aqui Ai. É sério, eu vou, eu vou até... agora ah. jogar assim, mano, mano do céu Muito bom, muito bom Tá, deixa eu recuperar aqui as energias Beleza, bora abrir esse outro baú aqui. Vamos abrir o um baúzinho de 9 vitórias, 1100 de ouro. É sério, eu tô muito empolgado, Tesla. Três mosqueteiros. Esqueletão gigante. Que se dane, esqueletão gigante. Eu já ganhei minha cavaleira aqui. Eu desbloqueei essa lendária, mano. É sério, mano. Ai, mano. Desculpa, galera. Desculpa. É, é, é emoção mesmo. Eu tô muito, muito empolgado. É sério. É sério. Eu vou. Eu vou pegar essa conquista aqui da TV Royale Legal, uma coisa que eu queria fazer com vocês Também é botar Esse barril de goblins pro nível 4 Mano, barril é uma carta muito top Eu gosto muito de barril Vamos botar ela pro nível 4 Porque mano, barril Sempre vale a pena upar Ainda mais ele que dá dano direto lá na torre né? Se o cara não cuidar Mano, dá um estrago bonito E essa bolinha de fogo também vou botar ela Pro nível 7 Legal, bacana, fiquei mais pobre Mas tá tudo certo, mas tá tudo certo Beleza? Mano, é sério, eu preciso recuperar minhas energias aqui Eu fiquei muito empolgado Eu até ver o vídeo, rever aquela parte ali Na hora que eu ganhei o Meia Cavaleiro Mano, vocês não tem noção da felicidade que eu fiquei Eu acho que eu vou encerrar até o vídeo por aqui, mano Porque, é sério é, é bom não mexer mais nada, não jogar mais nada Pra não cagar Porque, tá... Mano, eu tô muito empolgado É sério, que abertura de baús Que que foi isso, Brasil? Que que foi isso? Alguém me explica? É sério, vocês não tem noção, galera Ali né o Cavaleiro 7 <risos> de Elixir Novinho, nível 1, um, né? Tá... Não tá ainda Uau, É o Cavaleiro Mas, mano, eu desbloquei, cara Tá doido, Já, É... Nossa... Eu jurei que eu ia ralar demais pra pegar essa carta Eu jurei que, tipo, ela ia lançar Ia tentar pegar em baús Tentar, tentar, tentar, enfim Não ia conseguir, tipo, durante um bom tempo E, mano, logo que saiu, acho que é Sem ser que eu, que eu comprei De baú lendário, que veio, assim, de baú Foi minha cavaleiro agora A última mais novinha Massa, mano, muito bom Muito bom mesmo eu acho que é isso, cara. Eu tô suando aqui, eu tô feliz, eu tô empolgado. Antes de eu queria pedir pra vocês passarem um link que eu vou deixar aqui na descrição de um projeto chamado Co-working, onde eu faço apresentação, onde eu sou apresentador deste projeto. O projeto é da empresa Conect Up, e cara, é sério, eu como apresentador, eu queria que vocês dessem uma olhada, analisassem nada. eu apresentando um projeto que eu tenho orgulho de fazer parte, eu vou deixar o link na descrição, acessa lá, beleza? Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Eu juro pra você que você não vai se arrepender se você se inscrever aqui no canal, um beijo no coração de cada um e valeu!